Eu sei que essa moça aqui conhece a Diná. É a mãe do Jorge, eu sei. Aí. Ah, o senhor tá a Forte, firme. Diná, você conhece esse pessoal aí? Só então, quer dar um. Aí, ó. Que coisa boa. Obrigado, velhinha Obrigada, tá gostoso. Babelinha, isso aqui é minha sogra. Eu? É, minha sogra? Eu me Já conversei tô... com ela, menina, já tirei foto dela, tá no meu é. Face. Vem. É. Ó, já é tá no isso. meu Face. Obrigada. É. bastante. É? É. Já sai um pouquinho foto. Muito, obrigado, Muito obrigado. obrigada, obrigada. Tá. Obrigada. Não é? estou sendo velha, estou aqui de um se Se Deus quiser. Na Cláudia, tem gente aqui, dá licença, dá licença. Pode, pode. pode é, ser. É é, espera um pouquinho agora, eu vou te dar uma foto que eu estou fazendo. Aqui no canal 60 anda de idade. Ah, eu, não dia que fizer 60 anos, vou fazer uma festança. Não sei quantas vezes. sei. É isso. Eu conheço um moço que parece muito o senhor, viu? Jorge. É o pai de Jorge, te chamou Jorge. Pai do Jorge? É. Se o pai quer é. ir bom deles né? é. Tá novo Pronto? Pai. Tá. Quantos anos o senhor conta? 8, 5 8, 4 E essa moça que tá aí? 80 80? <risos> Parabéns, viu? Você tem quantos filhos? Nós temos 6 é, filhos, o nome deles Jorge Sebastião Zair Leonie Terezinha, parecida Maria de Quatro e o Isabel. Só tem uma neta muito bonita, Vanessa, Vanessa. Carvalho. É... é minha amiga do, do peixe, eu estou falando assim que eu estou sempre mexendo com ela. E aquele moço ali? Outro filho? Esse aqui é o Sebastião. Eu tenho a inveja dele. Mas parece que tem um tanto de cabelo, tá até para cima, né? Sim, sim. É, sim, é. Sim. é moda aqui lá? Aonde que é corta o cabelo que faz esse corte? Essa peruca não faz não. É peruca? É, peru? é É Aí eu fico em inveja disso. Assim. Parabéns, dá. parabéns. filmando. Né? Você graças bem, graça. Você comigo? O dia, eu Olha o ideia. Né? o mata, é o eu Eu tô com Dizem que era importante, relaxante. não. Só Só mexer. Morta pro mundo. <risos> <risos> é que hoje, 60 anos. 60 anos. Então, os irmãos. Os A gente